Ai, o tempo, minha família O tempo, se eu apertar aqui, meu turbo agora dá speed Ai, meu Deus, não deu speed não, um minuto e meio Vole, confia, Vole. Rapaz, será, mano, esse vôlei aí, galera? E agora, mano? Tô muito afim de jogar de Bolivir, não, mano. Mas, não, eu mentira, não. Eu vou ser acabeci, bem sincero né? aqui, beleza? Mas vamos nessa. Só preciso saber a ordem de skills, mano. Vou, vou deixar o Serjão me ajudar. E aí, Serjão, qual que é a skill que eu foco aqui, mano? WQ, fechou. Começa de tu Smite, o Sapo com 800 de vida? O Blue? O Blue? Não Mas eu nem sei se eu vou startar ali não Calma aí, vamos pensar primeiro aqui Aí ele é contra disso, né? Lulu e essa bot? Não, então eu vou startar bot Vou seguir a causa do Serjão, mano O Serjão acha que o pau que ele viu é melhor, né? Não, caso eu for dar invade, acho, né? É, o E, o e tá bufado, né, mano? Vamos ver o dano do E mesmo, então, ó Toma, chuva 231 de dano, não era 700, mano? Que dava? Pô, gostosinho farmar de bone, mano. O boneco parece ser quebrado, hein, mano? É bom que eu já boto na pool, mano. Os caras, quando não der pra jogar de Doutor Mundo, é isso aqui, velho. Pra pegar um tanque, né? Toma, bala. Mordida, auto-ataque. Alto ataque intercalado, alto ataque Ó, taca a marca esse lobo, então parece que eu dou um critico e curo no W, né? Eu não sei se a cura funciona contra minions, mas creio que talvez sim E, mano, eu nem potei até agora e já tô terminando o full clear, hein, né, mano? Olha que bagulho broken, rapaz aqui. Então eu vou terminar o full clear com quase o um Aronguejo na cena, hein, mano? Isso é bom, mano, o clear do boneco é bom Tudo bem que eu recebi um big list ali, né, mano? Aquele big Lish foi de bom tamanho também, velho. Né? Se tiver ward aqui, dá pra ir mesmo assim, hein, mano? Tá, vou ter que só tirar o arte, que Era ele não pegou a maldade que eu tava, mano. Posso só dar B e comprar Bota 2, mano. Não é ruim, não. recarimide mid, o Recari não vai arrumar nada. Vou pegar a bota 2. Acho que Tab seria melhor, mas eu quero essa bota pra spikar mais cedo, né? E se a bot do cara salvou ele, posso ir bot reto, talvez. Só que eu não tenho um setup pra ir bot, fodeu. E sair ele ia morrer, aí a Zé do pé do frango. Precisava do cara ter morrido ali, mano? Tá, mano, joguei errado, hein, mano. Tipo assim, eu cliei de baixo pra cima pra querer igual o Jace cedo, mano. Só que não deu pra dar esse gank/dive no Jace. Que merda, hein? Pô, quero muito Daivar, velho. Bora, bora, bora. A gente, gente daiva esse cara muito fácil, mano. Muito fácil. Aí, mano. Olha o que é fácil. Pô, joguei errado, hein, mano. Algumas coisinhas eu joguei errado. Mas tá tudo bem, galera. Executamos o que nós queríamos executar. Daivamos o cara. É igual eu falei, mano. Vou repetir. Era muito fácil ficar Daivando esse cara, mano. Muito fácil mesmo, hein. Consegue sair? Que perdeu um o nisso Boa resposta deles Se eles forem nerds o suficiente Eles me matam aqui ó. Já imaginava né? Já imaginava que isso ia acontecer Foi bad do, do Pantom Se o Pantom fosse reto com o guerreiro Eu tinha morrido, mano Ele tinha que ter ido reto Apertamos o botão aqui, família Espero que dê tudo certo Está tá sendo um quezinho, pai? Fala que você tem um Qzinho. Ai, bad, mano. É muito ruim, velho. Eu não sei o, o que fazer na hora certa. Eu acho que eu errei as skills ali. Usei numa ordem errada. Eu não sei usar o E direito. Tô sentindo que eu não tô sabendo usufruir o, o, o que tem que usufruir do boneco. Eu tô muito rápido. Acho que eu usei o Q e o ult precocemente, né, mano? Tá vendo? Por isso que é ruim. Eu não sei jogar com boneco. Eu tô tentando inventar moda aqui agora. Mas tá bom. Expulsamos o Jace da lane ali. Ele tá perdendo o E, véio. Mano, eu não sei o que, que eu faço agora. Se eu tento ir pra aquele arauto barra topside, que é um. Onde eu tô jogando Ou se eu só fico perto do drag agora E jogo com a botlane, mano Acho que jogar a cair, ele Tá sendo um erro, talvez O cara tá 0-3, mano Você tá fazer só o básico mesmo, galera De fazer o objetivo, tá ligado? Vamos de básico do League of Legends aí, mano E é isso Aí os caras tinham visão, tentaram roubar Fiz isso, agora eu vou ter que ficar perto do arauto Vou tentar fazer pelo menos esse objetivo É o mínimo que eu posso fazer, né? Já que eu não tô conseguindo gankar muito Cara, tá bot Meio nada a ver se você tá bot, hein, mano Ele tá deixando os objetivos todo pra mim mesmo Pô, eu posso tentar dar um dano nesse cara, hein, velho Ai, não consegui dar o R, mano, do jeito que eu queria dar, velho Flashei por Prime, família! Tô aqui, meus meninos. Pô, muita gente, velho. Boa uh! vontade de entrar no pitch ali, mano. Mas desvantagem numérica é foda. Mano do céu, quase. Ai, meu Deus. Que isso, mano. Muita gente aqui, velho. Caralho, deu uma daninha ali, hein? Pô, foi, pré... foi menino novo, mano. Foi menino novo, podia só ter que aí. Ai, o tempo, minha família! O tempo, se eu apertar aqui meu turbo agora, dá speed. Ai, meu Deus, não deu speed, não. Um minuto e meio. Tô correndo, família. Vai, vai, vai, vai, quezinho, quezinho, quezinho, quezinho. Bufa aqui, Lulu, pra chegar, Lulu. Bufa aqui pra chegar. No último segundo uh! Nossa, mano No último segundo, mano Faltou, podia Acho que eu podia ter jogado melhor pra matar dos caras ali, mano Alguma coisinha eu joguei errada ali, mano Mas tá tudo bem, né? só de não morrer, mano First break pra cá, isso é da melhor forma Dragão daqui a pouco Pelo menos o um mínimo de League of Legends aqui nós estamos tentando fazer, mano Tô morto, né, mano? Se o top cair, eu tô feliz. Que aí compensa o fato de eu ter morrido no TP da Irene, né? Morri eu? Pros caras pegar dragão, a gente pegou a torre. Agora você tem que matar esses dois aí, Irenia. Pra fazer, valer a pena. Mata os dois, irmão. E você consegue. Você consegue. Ai, boa, boa. Tá bom, tá bom. <risos> Diff total é o Pyke tá rotando mais, né? Mas a gente tá a Lulu, mano. Chegar a late game dessa Lulu aí, a Lulu faz mais. Faz muito mais que o Pyke. Late game, no caso. A Caixa tá fedada, é isso. Claro, ser uma pessoa melhor. Manager vale, salve da consiste em fazer uma piada ruim e irritar uma mocinha. Pera aí. Caramba, mano. Difícil jogar contra o time dos caras, né? Ah, vai, recarinho. Continua fazendo o bagulho aí pra você ver. Ah, brincadeira! Família! Era brinques. Uh! Vem cá, safado. Ah, seu safado. Toma. Maroto cabeceou, nós pode startar o bagulho. Ou nós vai pra cima do cara aqui, ó. Toma! Toma! Na cabecinha! Ah! Família, empolguei! Ó, oh, o cara trollou aqui, mano. Ele entrou muito precoce, velho. Que isso, mano? O é que o cara ainda tá fazendo o objetivo ali, mano? Não era pra ele estar tá ali, não. Mas eu só vi a cabecinha, velho Uh! Chama, galera! Kepoku Xuxa Kepoku Kepoku Xuxa Kepoku Quepa cu chucha. Quepa cu. Quepa cu chucha. Caralho, mano. É uma leção antiga. Maldição de Renan, então. Consiste em você mandar o um salve três vezes. Nossa, eu dei muito dano. Peraí, vai rapidão. Mais 50 e Zônia, se liga. Ah, não deu. Mais 50 agora. Ah, não deu também. Jogaço, mano, de Volibas, mano.